mais uma curtinha da Silva e é o seguinte, nesse momento eu estou em Calgary no Canadá atravessando a ponte da Paz e nessa situação eu me deparei com o seguinte, o comprimento dessa ponte é de 428 pés, só que essa medida não é algo comum pra gente, eu quero saber o comprimento em metros e aí eu vou compartilhar com você como que a Siri me ajudou nessa situação e você vai fazer o seguinte o comando mágico seguido 428 pés são quantos metros e rapidamente a Siri converteu para mim, então essa é mais uma dica para você utilizar a Siri no seu dia a dia para converter medidas, por hoje é só e até a próxima! 428 pés são quantos metros? é 130,45 metros